Olá pessoal! Meu nome é Marcelo de Bittencourt e este é o canal Drops of Software Quality. Este vídeo é a parte 2, que é a parte final da visão geral da ferramenta de gestão de testes TestLink. Focarei nas funcionalidades de execução de testes e relatórios de projeto. Para executar casos de teste precisamos que as seguintes condições sejam atendidas. Usuários que farão a execução estejam cadastrados na ferramenta. Casos de teste precisam estar inscritos. Deve existir um plano de teste. Deve existir uma baseline para este plano de teste. Vamos verificar cada uma destas condições. Para verificar os usuários cadastrados, clique no ícone Administração que se encontra na parte superior da aplicação. Todos os usuários são listados. Para alterar algum usuário, clique no nome do usuário. Todas as informações deste usuário são mostradas. Proceda com as alterações e clique no botão salvar. Caso haja necessidade de criar um novo usuário, clique no botão criar. Preencha as informações nos campos e clique no botão salvar. Para verificar se os casos de teste estão escritos, clique em especificar casos de teste no painel especificar testes. No painel da esquerda, são listados todos os casos de teste escritos. Para verificar a existência de um plano de teste verifique na lista plano de teste atual neste caso temos o plano de testes testes de sistema Para verificar a existência de uma baseline para o plano de teste clique em Baselines Releases no painel gerenciar plano de teste. As baselines disponíveis são listadas. Se for necessário criar uma nova baseline, clique no botão Criar, preencha as informações nos campos e clique no botão Criar. Opcionalmente, os casos de teste já podem estar adicionados ao plano de teste. Verifique se já estão adicionados clicando em adicionar remover casos de teste no painel conteúdo do plano de teste clique em cada uma das suítes se o caso de teste já estiver associado ele aparece na cor amarela para adicionar casos de teste ao plano e já atribuir estes casos de teste para a execução de um determinado testador, clique no checkbox do caso de teste, selecionando o usuário em Atribuir para o usuário em Adicionar. Selecione a baseline em Build e clique no botão Adicionar, Remover selecionados. Para executar os casos de teste, conecte-se com o usuário testador, que possui os casos de testes atribuídos para execução. No nosso caso, o usuário fulano. Clique então em Executar testes no painel Executar testes. Os testes a serem executados aparecem no painel à esquerda. Clique no botão Expandir árvore. Clique no caso de teste que deseja executar. Execute o caso de teste e selecione o resultado encontrado em resultados. Podemos informar o resultado passou, com falha ou bloqueado. Informe passou se todos os resultados encontrados forem iguais aos respectivos resultados esperados. Com falha, caso um ou mais passos tiverem seus resultados encontrados diferentes do esperado. Bloqueado, caso não seja possível executar o caso de teste em virtude de algum impedimento como um defeito bloqueante ou ambiente disponível por exemplo, assim que o resultado da execução do caso de teste estiver selecionado, no nosso caso com falha, clique no botão salvar execução. O teste aparecerá marcado com seu status de acordo com a nossa seleção. Para visualizar os relatórios do projeto de teste, clique em relatórios na parte superior da aplicação. No painel à esquerda aparecem listados todos os relatórios disponíveis. Temos, por exemplo, o relatório Gráficos, que mostra as métricas gerais do plano de testes, como quantidade percentual de testes que passaram, falharam e bloquearam. Também temos o relatório Métricas Gerais do plano de teste que mostra os dados resumidos em formato de tabela. Além do percentual, mostra também a quantidade de testes agrupados por resultado, passou, com falha e bloqueado. Neste vídeo mostramos apenas estes dois relatórios, mas existem relatórios específicos que mostram casos de testes bloqueados, falhados e não executados de maneira mais detalhada. Também existe relatório específico para requisito. Em vídeos futuros serão detalhados alguns desses outros relatórios disponíveis. O TestLink é uma ferramenta bastante grande e com boas funcionalidades para a gestão de testes. Neste vídeo, finalizo uma visão geral desta ferramenta, onde busquei mostrar as funcionalidades mais utilizadas e mais básicas.